Vamos lá, galera! Está na hora da gente ver o exercício, beleza? Vamos lá! Olha só! Na aula passada, nós conversamos sobre a confecção da folha. Então, vamos só recordar como é que foi feito. Então, está aqui a folha 3, margem 0,7 à direita, seguindo a norma. Imagem 2,5, né? fizemos o desenvolvimento do carimbo utilizando a divisão dos quadros de 45 e fizemos um exercício baseado no conceito geométrico onde o quadrado, a partir das divisões e das projeções, ele se torna infinito porque eu vou redividindo proporcionalmente esse quadrado. Então chegou a hora de a gente fazer o seguinte exercício, né? nós construímos um quadrado geométrico aqui né, baseado com, na divisão pelo centro geométrico, né, então apoia e divide o quadrado até com a inclinação de 45, certo? Então, nós vamos redividindo, sempre um na base e um com a inclinação de 45 graus. O que nós temos que entender? Que esse quadrado maior, quando eu desenho o menor, ele é a metade desse maior. Então, há uma projeção é, geométrica. Né? Uma projeção geométrica. Então, o exercício que nós vamos fazer é a construção do quadrado infinito e depois nós vamos deslocar para entender a projeção desse quadrado. Né? O que nós vimos também? Nós vimos na aula que existe uma norma técnica para a divisão da folha e aqui eu dividi a folha em três partes, um quadrado maior e dois menores, onde nós vamos estudar o quadrado infinito, a sua projeção, as né, suas projeções proporcionais, e aqui nós vamos fazer um estudo de escala, né, como eu trabalho a questão da escala, utilizando o escalipro. Para confeccionar essa folha, né, nós falamos que é necessário que eu marque o 7, né, posicione o escalipro na escala 1 para 100, e aqui, nessa medida, eu marque 7. 7, então de 0 a 1 eu tenho 10 milímetros, eu vou marcar 7. Lembrando que foi solicitado que vocês marcassem fora do desenho. Né? Então o ponto ele é feito fora da área de desenho, que é essa área aqui, que eu tenho que reforçar o traço né, com a 0,5. Então, toda a construção é feita com 0,3 e depois eu reforço com a lapiseira 0,5. Também foi visto na aula passada que a gente faz o quê? Essa forma de trabalhar com a legenda, o carimbo, ele tem a partir da borda da folha, né, 185, né, 185 a partir da borda da folha, quer dizer que eu vou ter uma legenda, um carimbo total, de 178, porque aqui nessa margem tem 7. Então vou fazer a dobra aqui, a dobra técnica, para que vocês possam é, treinar essa dobra, dobra técnica. Vale lembrar o seguinte, não é da primeira vez que dá certo. Se você está buscando a perfeição do seu desenho, o que, que acontece? É, estuda primeiro o processo, não se preocupa uma questão de limpeza, de traço, mas entende como é que é o funcionamento desse desenho e depois, praticando o traço contínuo, homogêneo e a limpeza, você vai adquirir. Então, não é a primeira folha que importa para nós que vai dar certo, tá? é sempre mais do que uma, não se contente com o primeiro desenho. Então, a dobra técnica, até que eu não preenchi todo o carimbo, eu só coloquei desenho e professor Valentini. Lembrando que a altura do texto é 5 milímetros e você deve escrever com letra de forma, que é a orientação para a escrita técnica. Então, olha só, a primeira coisa é vincar no limite da legenda. Eu tenho a legenda, certo? Eu vou vincar a folha, ou seja, eu vou dobrar nesse limite. Então, olha só. Marco aqui, aonde é o meu limite da legenda, alinho, né, ó, e vinquei, e vou dobrar. Essa dobra, né, essa dobra que eu fiz, ela deve se encontrar com a margem de 2,5. Margem de 2,5, para aqui, porque essa dobra, depois de finalizada. Ela tem que ficar no formato A4. Então se a gente abrir. Eu tenho o desenho. Vinquei aqui na legenda. E fiz a dobra técnica. Né, do nosso desenho. Bom. No próximo vídeo. O que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar a construção dessa margem. Né, passo a passo. Inclusive a legenda. Aqui nessa videoaula. Foi só para a gente poder. Ver quais são os exercícios que nós vamos realizar e a questão da projeção. Nesses quatro quadrados aqui nós já trabalhamos com a escala. Então eu vou medir aqui no próximo exercício com o tamanho de 5 centímetros e realizar as projeções com o esquadro de 45. Ok? Então ficamos combinados assim no próximo vídeo. Então nós temos como... É, na verdade, desenhar essa folha dentro do formato T. Ok? Então vamos lá. Até mais!